Tinha cá pra mim que agora sim a esquerda no Brasil ganhou Mentira Fui até o fim com alquimim no primeiro turno Onde é que eu tô? Onde eu tô? Passava a eleição com o cu na mão Gritando ele não pra quem postou Mentira Apertei botão na urna então com meu título de eleitor, de eleitor Mas hoje eu tenho apenas uma estrela no meu peito Exijo no pleito a lisura seu doutor Chamo o hino de nome que o Bolsonaro inspirou E o ódio não vai vencer o amor Mentira Foi muito fiel Botei no papel Trama contra Dilma Quem armou Polpista Fiz o meu papel De menestrel Contra o Moro Seu procurador Procurador Fiz paródia Tela na PF Pro Lula livre Quem cantou?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 O ódio não vai vencer o amor Mentira